Oi sou o Leandro e hoje estou aqui para falar para vocês de três coisas boas que a inserção de PCDs pode trazer no teu time. Nos dias atuais é essencial que haja diversidade e inclusão nas empresas, pois além de gerar oportunidade para PCDs, também pode fazer muito bem ao teu time. Está comprovado que por um PCD na tua equipe, o time vai ficar muito mais altruísta, vai querer ajudar de forma voluntária, e é assim a equipe vai ficar muito mais produtiva. Em 2016, a Harvard Business Review publicou um estudo em que, nas empresas onde se desenvolve a diversidade e a inclusão e inserção de PCDs nas equipes, mostrou que 17% dos colaboradores da organização ficaram mais dispostos. Enquanto a ocorrência de conflito diminuiu para 50%. Então então conclui-se com esse estudo que na medida que se insere um deficiente, as outras pessoas começam a valorizar a diferença. E as pessoas começam a se sentir mais à vontade para dialogar e aprender a compartilhar é, emoções e experiências. E isso abre muito mais espaço para cooperação. O segundo benefício que um PCD dentro da tua equipe faz é gerar muito mais a criatividade entre os membros e empresas diversas e com PCDs inseridos entre as equipes geram o dobro de ideias e isso é muito importante porque todo produto precisa de ideias, todo produto precisa evoluir. E em 2018, um estudo publicado pela Financial Management revelou que a diversidade é um fator estratégico e diferencial no mercado de trabalho. Outra coisa benéfica que acontece quando você o isso ou diversidade em geral na tua equipe é que a empatia ela começa a ser desenvolvida ali, porque uma pessoa começa a viver com o diferente, a viver com uma pessoa perceber que é diferente dela, ela começa a entender a outra pessoa com deficiência, quais são as limitações, quais são os receios que ela tem, ela começa a entender o próximo. Então isso facilita que a gente seja mais humano e isso agrega muito na tua equipe porque todo mundo cria um respeito mútuo e todo mundo também se ajuda a trazer uma experiência muito melhor para quem quer que seja que vai usar esse produto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos toda vez que eu lançar, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais que estão aparecendo embaixo de, desse vídeo, compartilhe esse vídeo que é muito importante e até mais!